Pessoal, para situar todos os nossos amigos, irmãos, parceiros, nós estamos na escola onde estudam as crianças da Fábrica de Esperança. Nós a elegemos pela proximidade que ela tem do orfanato. A gente chega a pé aqui em menos de cinco minutos. As crianças vêm todas juntas, como você pode ver em outras imagens. Aqui é o lugar onde elas estão revolucionando suas vidinhas. Apesar da infraestrutura física ser é muito ruim, necessita mexer em tudo, as cadeiras, a lousa, o chão, tudo. Apesar disso, você vê professores trabalhando com muita alegria e disposição. Aqui não há as queixas tradicionais referentes ao salário dos professores. E há muito orgulho de ser um professor. Há também um trabalho fortíssimo de educação da língua inglesa, que conecta a Nigéria com todo mundo é o principal legado da colonização. Então nós temos aqui, em algumas classes, nossas crianças sendo as primeiras, segundas ou terceiras melhores alunas de suas classes. Isso para a gente é motivo de muita satisfação. Não faz um aninho, algumas delas estavam abandonadas em feiras livres. É, submetidas a torturas para confissão de serem bruxos ou debaixo de uma orfandade terrível que ninguém queria colher. Denunciados casos é, ligaram para a gente e o 8 to the Nations aqui já é conhecido no sentido de que se você vê um pequenino jogado no chão por algum motivo de tropeço, podem nos ligar. E nós vamos resgatá-lo Obrigado a todo mundo que tem participado Desse privilégio impressionante De estar aqui